Os filhos de Isildur vieram com ele em três dos Nove Navios dos fiéis que escaparam da Queda de Númenor. O filho mais velho de Isildur era Elendur, que nasceu em 3299 da Segunda Era em Númenor. Seu nome em Quenya significa algo como dedicado ou devotado às Estrelas. Ele era o confidente mais íntimo de Isildur. É dito também que ele, em sua força e sabedoria, e sua majestade sem orgulho, um dos maiores, dos mais belos da estirpe de Elendil, o mais semelhante ao seu ancestral. Elendor lutou ao lado do pai na Guerra da Última Aliança, sobre a qual falamos lá no TT nº 107. Depois da Batalha de Dagorlad, somente Elendor entre os filhos de Isildur o acompanhou até Mordor, mas ele não estava presente na luta final contra Sauron nas encostas do Monte da Perdição. No ano 2, da Terceira Era, Elendro se juntou aos Irmãos, ao Pai, e partiu rumo a Emiladris junto a uma guarda de 200 cavaleiros e soldados. Em 5 de outubro, foram atacados por orques nos Campos de Lys. O número de orques superava em muitos do Nedain, chegando a 10 vezes o contingente de homens. Naquele momento, Isildur se dirigiu a Elendur e falou que a vingança de Sauron estava viva, embora ele tivesse morrido. Ele não contava com a ajuda de ninguém, pois Moria e Lórien tinham ficado para trás, e o reino de Thranduil ainda estava a quatro dias de distância. Elendor relembrou que eles estavam levando cargas de valor incalculável. Entre as coisas de valor estavam os fragmentos de Narsil. Estes foram entregues por Isildur a seu escudeiro Otar, que o salvou da captura pelos orques. Claro que havia também um anel, que ia numa bolsinha levada por Isildur. Elendur chega a inquirir Isildur sobre a possibilidade de utilizar o anel para controlar os orques. Mas Isildur fala que não pode utilizá-lo. Além da dor que sentia ao tocar o anel, ele também não tinha forças para controlá-lo. A última pessoa a falar com Isildur antes da sua morte foi Elendur. — Meu rei! — disse Elendor. — Círiam morreu e Aratan está morrendo. Seu último conselheiro tem de lhe recomendar, não ordenar como você ordenou a Óttar. Vá! Tome sua carga e a leve a qualquer custo até os Guardiães, até mesmo ao custo de abandonar seus homens e a mim. — Filho do rei! — disse Isildur. — Eu sabia que teria de fazer isso, mas temia a dor. Nem poderia partir sem sua permissão. Perdoe a mim e a meu orgulho que o trouxe a este destino. Elendur beijou-o. — Vá! Vá agora! disse. Foi assim que morreu Elendor aos 144 anos, tentando conter o ataque dos Orcs para dar lugar à fuga do Alto Rei, o seu pai Isildur, que levava o mais precioso dos objetos. Elendor tinha um escudeiro de nome Estelmo, que sobreviveu ao ataque nos Campos de Lys. Foi atordoado por uma massa e encontrado sob o corpo de seu mestre foi testemunha das últimas palavras trocadas entre Isildur e Elendur.